E aí gente, aqui é o Stick, trazendo mais um jogo NFT aqui pro canal, e dessa vez trago pra vocês o jogo Gnome Mines, estamos aqui no site para fazer a análise completa. Então o que, que seria esse jogo, né? Como o próprio nome já sugere, Gnomos Mineradores, tá bom? Então são os gnomos que mineram ouro e pedras preciosas, então um novo jogo de NFT pra você minerar, coletar e ganhar. Essa que é a magia dos jogos NFTs, você jogar, se divertir ganhar dinheiro, então espero que seja um projeto que vá pra frente, o jogo está em beta aqui, vocês vão conferir, tá bom? Então tá no início do projeto, já tá bem bacana, tá bem bonito. Não tô pagando pau não, cara, realmente tá bem bacana o projeto, vocês vão ver. Mas primeiro, antes da gente ver a gameplay, né, o teste, o beta, vamos ver um pouquinho aqui... Do projeto, do site. E aqui fala que é um jogo que você minera para ganhar um jogo completamente automatizado para sua diversão e escolha os gnomos que irão para as minas para ganhar dinheiro. Você receberá tokens G-Mines como recompensas por seus esforços, tá? E basicamente aqui é basicamente como se fosse um bombe Crypto ou um Castle Runner jogos que eu já trouxe aqui no canal que vocês podem ver também, tá? Basicamente o G-Mines, né? O G-Mines, que é o token deles, é um toque BEP20, tá? Construído na Binance Smart Chain. E é o principal dinheiro do jogo, permitindo que os detentores e de os tokens joguem e negociam e invistam em Gnomos, Gminers, entre outras coisas, tá? Em breve vai estar disponível o um contrato aqui, tem a Trade House também, beleza. Falar também aqui que você pode é, construir uma taverna para os seus Gnomos. Então, você venha se divertir em um ambiente de taverna, onde os seus Gnomos bebem uma boa cerveja e um whisky de qualidade. A taverna tem a função de armazenar o Gnomo e carregar energia. Então, como eu falei para vocês, o mesmo esquema do Bomb, né? Onde você tem poderia ter uma casa para descansar ali os seus, descansar seus heróis, né? Para recuperar energia e eles voltarem a trabalhar ali Minerar para você os recursos tá. Depois de uma noite de bebedeira, alguns gnomes rebeldes criam conflitos de interesse e as coisas saem do controle, resultando em brigas dentro da taverna. Tá legal. Então, isso aqui deve ser para durar mais a economia do jogo. Tem um probleminha ali para você ter que gastar um pouquinho para ir recuperando. Tá. Também tem a questão de proteger a vila. Então, a floresta aqui foi recentemente invadida por uma grande invasão de golem. Mas não tenha medo, seus gnomes tentarão proteger esta terra enigmática. Os mais corajosos entre vocês serão recompensados com a derrota do golem. Existem várias armadilhas na floresta. Talvez você possa encontrar dos Gnomos desaparecidos lá. Também mais uma vez, lembrando muito o Bomb, né? Porque basicamente tem um modo lá que você derrota os chefões, né? Os vilões ali. Basicamente aqui parece que eles estão fazendo o mesmo esquema, tá? E aqui também temos o roteiro galera. Estamos aqui no Q2 2022 tá? Com whitelist, venda pública compra NFTG Miners, joga pra ganhar tudo tá aqui, tá? Não vou estender aqui pra não ficar muito longo, tá? Depois tem planejamento pro Q3 2022 e Q4 2022 também. Aqui você pode dar uma olhada depois com calma assim como o Tokenomics, né? O fornejo investimento total aqui de 100 milhões, tá bom? E eu geralmente o que eu mais olho é o jogo para ganhar 42%, então ok, tá dentro aí das metas. O resto é bem padrão de todos os jogos NFT. E aqui o time também, cara. Isso aqui é mais para quem realmente vai investir no projeto, cara. Dá uma olhadinha com calma. Todos estão aqui com o rosto aparecendo, nem que seja desenhado. Isso é o mínimo, né, que tem que ter. E aqui tem o LinkedIn, Twitter aqui. Dá uma olhada mais a fundo, né? Se você realmente quer ter uma segurança, você dá uma olhada mais a fundo aqui. E aqui tem os parceiros que você pode estar tá clicando e entrando, vendo certinho também sobre as parcerias. E aqui o legal, né? Para um destaque aqui para vocês, que a tecnologia deles, além de ser o um NIT, né? Também foi na Amazon Web Services, é né? o melhor sistema de serviço, é o da Amazon. Então, assim, tem esses pontos de estar tá certinho, bem armazenado, bem feito aqui. E agora, galera, vou mostrar para você como você pode estar tá testando o jogo, tá bom? Então, no próprio YouTube deles aqui, Gnome Mines, vai ter o link ali, de Chainlist. O que seria essa Chainlist aqui? Para você poder testar o jogo, você precisa ter a carteira da Binance Smart Chain, que é a rede do jogo, mais a versão Testnet. Para quem não sabe, é uma versão de teste, então segue esse tutorial que a gente está conferindo aqui na tela, você vai entrar nesse site que eu vou deixar para vocês na descrição, vai estar tá pesquisando aqui, ó, Binance ali em cima, tá? Vai colocar a versão Testnet, vai ter ali, Binance Smart Chain Testnet, tá? Você vai conectar sua carteira ali, tá? Você vai ter a versão Testnet, você pode ver aqui na Metamask, ó, vai ter alguns TBNBs, que é o teste, né? BNB de teste. Então, um dinheiro fictício, tá? Você não precisa gastar nada pra testar o jogo. Então, por isso que vale a pena você testar, eu acho bacana. Porque você testa vê se vale a pena, vê se a economia tá rodando vê se roda bem, se você gostou e aí você testando, você pode depois se você quiser, né? A decisão é sua investir no jogo e tudo mais. Depois você clica nesse outro link ali, ó, Falset tá? Basicamente vai ter aqui, ó, Binance Smart Chain Fawcett, aí basicamente você vai colocar o seu endereço, você copia ele ali, tá? Vai estar tá colando ali, vai ganhar BNBs aqui, tá vendo? Olha só, você ganha BNB. E aqui agora a gente vai pro jogo e como eu falei pra vocês, olha só que jogo bonito, galera. Então aqui são os mineradores, eles ficam tipo paradinhos, dormindo, tá? Como se fosse o bombe lá mesmo, mesma coisa, depois que acaba a energia, depois eles vão trabalhando, tem os carrinhos de mineração com as pedras preciosas e olha só que bonito. Como eu falei pra vocês, tá muito bem feito, um dos jogos NFT mais bonitos mais detalhado que eu já vi, 3D modelado e tal, zoom tira zoom, cara, tá muito top sério, não tô querendo pagar pau mesmo é sério, tá é, é, é muito bom, isso é bom porque mostra que tá evoluindo os jogos NFT tá? e aqui tem a parte de shopping, o que que é? pra você comprar a quantidade de, de heróis que você quer pode ser 1, 5, 10, 15 ou 20 então você vai aqui, tá pagando né? a taxinha aqui, nos BNBs e vai tá aqui pegando a quantidade também muito parecido com o Bomb você pode pegar 1, 5, 10, 15 ou 20 sendo 10 moedas, 50, 100, 150 ou ou 200 moedas e basicamente aqui também tem o sistema de raridades tá então basicamente você pode estar clicando vai ter a cartinha para abrir se abrindo aí tem raro lendário super raro épico comum enfim só dá um pouquinho de epilepsia aqui mas enfim vocês podem ver tá aqui vem um comum aí vai mudar ah, o poder estamina velocidade e o quanto que ele minera cara bem padrão a gente sabe que bem estilo bom vamos ver o próximo aqui agora vai vir o que Uhum, como um de novo, tá? Beleza, agora vai vir mais um aqui, ó. Vamos ver o que aparece. Ahn... Uhum comum mais uma vez e enfim aí aqui no seu inventário você pode estar tá colocando eles para descansar e minerar também padrão dos jogos NFT tá então é só clicar em rest se você quer que descanse para recuperar energia e mining para você botar eles para minerar tá então aqui vão ter todos os seus aqui você pode ter vários como vocês podem ver não sei exatamente o limite eu acho que é 50 mesmo tá e basicamente você pode deixar ali on ou off ali tá e aí pronto cara tá bem tranquilo ali, certo? Não tem dificuldade, você também pode dar upgrade ali, depois a gente vai ver, tá? Então, olha só aqui, mano, vamos vir aqui, olha só, você pode clicar aqui em upgrade, deixar na taverna também, então, você gasta uma quantidade aqui de moedinhas, dá upgrade, melhora o nível dele, vai melhorar as habilidades e tudo mais, olha só. E aqui agora, ó, você liga, você pode estar clicando pra botar eles pra trabalhar, né? Você botando eles pra trabalhar, basicamente, vocês vão ver aqui acontecendo. E olha só que legal, então todos tem a barrinha já em cima, você consegue ver, né? Qual que tá precisando descansar, qual que tá minerando, também as pedras as preciosas tem a vidinha, como se fossem os baús do bomb. Então, assim, bem padrão. Só que, cara, eu diria que é quase um bomb. Só que mais legal, mais bonito, mais bem feito. E eu espero que dê certo, porque realmente tá muito da hora, velho. Olha só, vai vir nos carrinhos. Então, parece que eles mineram, colocam no carrinho, o carrinho leva, né? E vai fazendo isso, vai tendo esse ciclo aí de, de mineração, cara eu acredito que depois deve mudar o mapa, tá? Não cheguei a ver depois, mas acredito que depois você tira todas as pedras aqui, deve mudar o mapa também, tá? Bom, aqui tem a bag sua, né? Você pode ver, sua mochila. Aqui mostra quanto você já reclamou, né? Basicamente depois pode dar claim, que é o que? Você sacar, tá? Mas atenção aqui, ó, tem alguns pontos importantes. Então, você tem que ter no mínimo 4G na sua carteira para você poder sacar, tá? Tem que ter no mínimo 20 de saque no jogo. E aquele sistema de taxas, né? Que a gente já viu em vários jogos NFT. Se você sacar 20, você tem 20% de taxa a partir de 40 tokens, 10% de taxa. A partir de 60, 6% de taxa e acima de 80, você paga só 3% de taxa, tá? E para finalizar o vídeo, galera, airdrop aqui do projeto, tá? São 5 mil NFTs, basicamente, cara, já tão ligado como que faz airdrop, né? Atenção, ó, são 3.950 NFTs para 3.950 participantes, tá? bastante gente pode ganhar. Basicamente para você entrar, você clica aqui, ó, seguindo o Twitter, você clica aqui, para, clica em seguir, você vai fazendo tudo aqui, retweeta, junto se faz tudo aqui, você vai esboqueando entradas, então vale muito a pena, assim, pra você entrar de maneira gratuita, certo? E no total aí são 50 mil dólares em prêmios, ok? Muita coisa. Dá tipo 250 mil reais, galera, é muita coisa. Mas enfim, galera, então esse foi o vídeo de hoje, o projeto de hoje. E eu quero deixar claro que não é uma dica de investimento, porque a gente sabe os riscos, né? Assim como aconteceu com o Bomb, por exemplo, teve um alto pico, depois caiu, né? E aí os rendimentos foram muito bons no início e depois caiu. Pode ser que isso aconteça também nesse jogo. Então, às vezes você tem que saber o momento certo de entrar, às vezes tem que saber o momento certo de sair. Mas assim, eu realmente espero que o jogo dê certo, porque é como se fosse um Bomb, só que melhor como eu falei pra vocês, então tá mais da hora e eu espero, cara, eu torço muito pro futuro dos jogos de NFT, espero que esse jogo dê certo mas não tem como prever o futuro, mas realmente eu tô trazendo pra vocês porque eu tô torcendo pra dar certo beleza? E é isso galera agora você faz sua decisão aí, porque você sabe dos riscos e sabe do potencial também enfim, e é isso aí galera, tamo junto até a próxima